Agora, o Boletim Cultural é as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante esse final de semana. Programa hoje, na quinta-feira, para que você possa curtir ainda mais, trazendo as melhores programações para você curtir sozinho, com a família, com os amigos também, sejam todos muito bem-vindos ao boletim cultural. Quando você vê esse rostinho aqui, ó, lindo, fofo, romântico aí na tela do seu computador, do seu smartphone, você já sabe, vem coisa boa por aí, por aqui, para todo lado, né? Quero começar como sempre agradecendo o apoio de Farmácia Prata 1, Farmácia Big Forte Prata 1, no mercado desde 1982, há 40 anos. Cuidando de toda a nossa família. Muito obrigado e um abraço também a toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1 no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste. Depois eu volto falando um pouquinho mais sobre a farmácia. Quero também logo no início lembrar você que está rolando o sorteio. É o sorteio do bolo. São dois sabores para o ganhador escolher. O bolo da Sodier Doces de Santa Bárbara do Oeste, tá aí a imagem na sua tela. Ah, um bolo de um quilo da Sodie Doces de Santa Bárbara do Oeste, lá no Instagram. Ó, oh, não esqueça, no Instagram que é @boletimcultural. Você entra lá, começa a seguir a página se você não segue, tá bom? Aí você lê a, a, as informações, você vai ter que curtir essa foto, cur é, seguir o perfil do Boletim Cultural, seguir o perfil também da Sodie Doces em Santa Bárbara do Oeste e marcar um amigo, um amigo que também tem que estar seguindo o Boletim Cultural, tá bom? Então você pode levar para sua casa aí um bolo, um delicioso bolo da sua Dia doces. O sorteio vai acontecer no Instagram no dia 28 de julho, a próxima quinta-feira, tá bom? Dados os recados, vamos à programação musical agora, agora, aqui no Boletim Cultural. Então roda a vinheta! Música Legal, começando com o Espetos e Cia, que fica no Jardim, no Jardim Terra-América em Americana. Sexta-feira amanhã tem Norton Costa mandando o melhor do sertanejo. E no sabadão tem esse lindão aqui, esse fofo Marcos Estevam. E acima de tudo modesto, né gente? Marcos Estevam cantando muito pop rock e MPB pra você lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em americano. Um lugar gostoso, maravilhoso, super aconchegante. Com uma brinquedoteca também Que as crianças adoram Lá no Espetos e Cia Tá bom? Legal? Continuando aqui Amanhã, sexta-feira Tem no Bar Santo Canto Em Santa Bárbara do Oeste Ítalo Rocha Mandando o melhor da MPB No Bar Santo Canto Que fica na rua 13 de Maio Número 963 No centro de Santa Bárbara do Oeste Ó Continuando, eu deixei essa programação de hoje para depois, para não começar falando muito do Marcos Estevam, né? deste que vos fala. Hoje eu, o Marcão, estarei no Pizza Company Americana, a partir das 7 horas da noite, mandando o melhor da MPB, do Pop Rock também. O Pizza Company que fica na rua Panamá, número 260, é, em Americana, lugar muito gostoso também para você curtir de montão com a família, com os amigos também, com uma brinquedoteca maravilhosa para o seu filho se divertir, tá bom? Ó, uh, tem muito Marcos Esteva hoje. No sábado, no, no, na sexta-feira, tem Marcos Esteva no Joel e Leia Pastéis. é? Joel e Leia Pastéis também é um lugar gostoso, que fica na Avenida da Saudade, número 621, na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste, também com brinquedoteca, também com deliciosos pastéis, porções, pizzas e muito mais lá no Joel Eleia Pastéis, na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Ó, continuando, tem aquele bar gostoso que nós sempre, sempre trazemos aqui, que é o Maria Bonju, que fica em Barão Geraldo, hoje... Tem Voz da Sálvia no Happy Hour do Maria Bonjú a partir das 8 horas da noite cantando, mandando o melhor da música para você, MPB, pop rock, nacional, internacional e muito mais lá no Maria Bonjú em Campinas. Já a sexta-feira amanhã tem Marlon Marra lá no Maria Bonjú. É, Maria Bonjú que fica em Barão Geraldo, já falei, aqui é um lugar também muito gostoso para você curtir sozinho, com a família, com os amigos, muito bom. Sabadão tem Acústico Session, se apresentando no Maria Bonjú mandando o melhor do rock e do blues, sempre às 8 horas da noite. E no Domingão, começando um pouquinho mais cedo, às 7 e meia da noite, tem Caio Hernandes, com a promoção nas caipirinhas a noite inteira. É, lá no Maria Bonjú que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. E para você que estava esperando aquela programação da Rocha Bebê Sertanejo, tem no Casabir, na Avenida Brasil, em Americana, amanhã, sexta-feira. Tem João Paulo e André, é, a partir das 10 horas da noite amanhã, sexta-feira, Casabir, um lugar muito gostoso, e essa essa dupla talentosíssima se apresentando no Casabir em Americana. Já sabadão, é, no sábado dia 23, tem o Denis Cavalcante se apresentando no Casabir. Aí um pouquinho mais cedo a partir das 8 horas da noite, o Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368 em Americana. Quanta tá programação bacana para você curtir, hein? Curtir com seus amigos, com a sua família. Tem programação para todo mundo. Ó. E eu quero dar aquele recadinho muito importante, né? Se você foi ao médico, ele receitou um medicamento manipulado ou não, você pode e você deve sempre contar com uma, uma farmácia séria, né? Que trabalha com seriedade. E essa farmácia é a Big Forte. Prata 1, que fica no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Uma farmácia muito completa para você. Tem a perfumaria, tem cosmético, tem a parte do bebê também, com fraldas, lenços umedecidos, com os melhores preços do mercado. Preços e promoções imperdíveis. Vocês estão vendo aí as imagens da farmácia Big Forte Prata 1, no mercado desde 1982 a 40 anos, cuidando de toda a nossa família, é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família, né? A esposa Ângela também, os filhos, tem a farmácia de manipulação que você pode contar também na farmácia Big Forte Prata 1, tem o telefone, o WhatsApp aí na sua tela para você consultar a taxa de entrega, eles entregam aí na sua casa, no seu trabalho com a taxa mínima, com muito conforto, com muita qualidade. A farmácia Big Forte Prata 1 fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Legal? Recado importante isso. Não pode faltar aqui no Boletim Cultural, não. Ó, vamos agora então à programação do cinema. Roda a vinheta, diretor. Nas telas do cinema, Moviecom Tivoli Shopping continua em cartaz. Eu Elvis... Ainda em cartaz, o um filme de animação Minions 2, a origem de Gru. Pra você que prefere um filme de super-herói de ação, tem Thor, amor e trovão. Continua em cartaz no Moviecon o um filme de suspense O Telefone Preto. Like e tem a estreia de Pluft, mamãe? o Fantasminha gente, no Moviecon do assisti. Tivoli Ai, Shopping. Eu não tenho tanto medo de gente, mamãe. Gente, aqui tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Legal. Essa então é a programação do Movecon do Tivoli Shopping que vai até a próxima quarta-feira, dia 27 de julho. Bom, meus docinhos, minhas docinhas, este boletim cultural dessa semana. E se for curtir, me chama que eu vou, viu? Me chama que eu vou pra curtir com você aí, por onde você for. Um abraço, ótimo final de semana. Valeu e tchau, tchau!